Olá vocês estamos começando então hoje um papo legal de casais e hoje vamos receber Eliane e Márcio que deverão estar entrando já já e eu preparei para eles para recepcioná-los um jantar a velas vamos esperar eles entrarem e hoje nós vamos ter um papo legal quiz para casais. Quero agradecer a presença de todos vocês que já estão entrando aqui e vai ser legal esse papo legal aqui. Luz de vela. Preparei um jantar para eles, Márcio e Eliane. São muito queridos, tenho uma longa história de vida com eles e vamos esperar então eles entrarem está conosco. Olá, Cátia. Cátia. Lembrando que Cátia vai estar conosco na próxima sexta-feira. Enquanto isso, vamos esperar Márcio, Márcio e Eliane entrarem para participar de conosco hoje, do nosso Papo Legal Quiz. Vou mostrar para vocês como é que está a mesa, para vocês terem uma ideia, tá? Então as taças. Até porque eu acendo melhor as luzes para ficar mais claro para vocês. Vamos aí... Vamos mandar muito coraçõezinhos aí para Márcio e Eliane... Quando eles entrarem... Entraram... Agora vamos então convidá-los a participarem... Deixa eu convidá-los aqui... Só um instante... Convidando... Deixa eu ver se eu consigo... Eliane, se vocês puderem então... Me convidar. Eu não estou conseguindo convidar vocês. Deixa eu ver. Como é que eu faço? Beijos para a igreja em Orlando. Grande beijo para a igreja em Orlando, sim. Não estou conseguindo. O que será? A gente vai ter hoje papo legal. Vamos lá. Tentando convidar... Não sei por quê. Oi, Eliane, eu não estou conseguindo. Agora vai. Agora... muito coraçõezinhos aí para Eliane e Márcio, que estão entrando. Olá, boa noite. Muitos coraçõezinhos aí, gente, para Márcio e Eliane. Boa noite. Boa, que maravilha, vocês aqui. Vocês Olha, porque... olá. Olá, vocês sabem por que está escurinho aqui? Por que está escurinho, não sei. Eu preparei para vocês não um jantar à vela para recepcionar vocês dois aqui, ó. Eita! É, rapaz! É. É. Olha! Afinal, o amor está no ar, né? Vamos celebrar Pois é Oi. Laurinha entrou Oi Laurinha Todos que estão aí entrando Vamos Eu acho que eu preciso trazer um pouquinho mais de luz Deixa eu ver se eu consigo Trazer um pouquinho de luz Beijos Laurinha Deixa eu só melhorar aqui não. Olha a Rubinho aí na área. É. <risos> então. então, vamos começar nosso papo legal. Nós temos ah, alguns... que, pois que é. mesa linda é essa? Para vocês dois. Vou chegar aqui, olha aqui. Obrigada, obrigada. <risos> ah, como eu gostaria. Nós temos então aqui cartinhas na, nos pratos Temos aqui embaixo das talheres ah, Também Aqui embaixo, tá? As cartas Destina a nossa vidinha. Cartas aqui No copo e outras cartas aí Onde vocês querem começar? Ah, começa? Você? Começar o okay. quê? Escolha a carta Escolha as cartas, Escolha as cartas. Márcio vai começar Começar, aí eu faço o quê? Você vai dizer de onde é que ele pega a carta. Aí eu sei qual local. abaixo dos des... do pratos. Ah, esse tá é aí do guardanapo que é meio aí. Meio sugestivo aí. Vamos começar o jantar primeiro, já tirando o guardanapo, já colocando as posições, uhum. né? Para o prato chegar aí, né? Quem vai responder primeiro? Joe. Joe. Ok. Márcio, em que superpoder você gostaria de ter para tornar o seu casamento mais interessante? Mais interessante? Isso, que superpoder você gostaria de ter? Me surpreenda. Bom, não, poder de em relação ao meu casamento, eu não queria superpoder. Sim. Você queria manter, o poder de manter como ele está. Ele merece beijinho, Eliane. Né, beijinho, beijinho. E muitos corações aí pra ele, gente. Muitos corações. Pra Eliane, Eliane, Fala fale. Fale de um momento engraçado de vocês dois. Engraçado de nós dois. Ah, não sei se. Pode que ser recente, é? pode ser de longos tempos. Rapaz, tivemos tantos, mas tem um que ainda ontem eu cometei com ele, Sim. isso que aconteceu, há muito tempo. Não diga. Foi, Não que eu vi. ele foi é... matar uma galinha, hum, e ah. ele degolou o pescoço da galinha, e a galinha ficou batendo na cozinha... E o resultado... Eu ri demais... Mas também tive que limpar a cozinha toda de sangue... Da parede ao teto... Imagina <risos> a cidade ah, de vendo a galinha ali correndo... Pois foi... Na verdade, pois eu tinha, foi. Eu tinha vontade de imitar minha mãe... Sim. Quando ela fazia aquele ofício de... de até igualar a galinha para tirar a cabeça dela... E tal Eu tentei fazer isso... E na hora que a galinha, galinha da minha mão... E rodou a cozinha, toda a cozinha branca na né, Vitória Vitória ficou rodando. Por sorte, um pedreiro que está no primeiro andar lá de casa Isso desceu, ficou. que de manter esse aqui e <risos> tal, aí tentou ajudar, mas já era tarde, né? A galinha já estava sem cabeça e rodando aqui. Já... Né? A galinha já era morta, Esse foi o momento que a gente não esquece. Não, e é interessante como antigamente se matava galinha também, né? Hoje você vai no mercado, já compra galinha esses dias a gente falou para a Esté como é que se fazia com as galinhas antigamente. Continuando o nosso, vamos lá. E aí, Eliane? Onde você quer escolher? Maria, próxima? boa noite, nossa vizinha. Ei, Maria, seja bem-vinda. Essa aí é a Maria que você foi visitar no hospital. Oi, Maria! Oi, Maria! Dar... Olá, Maria, tudo bom? Que bom você estar aqui. E aí, Eliane, de onde você vai querer as próximas cartinhas agora? que mais tem? Nos pratos, tem nos aqui, talheres? Tem embaixo aqui da taça. Eu quero vamos. a da taça. Ok. Então vamos pegar. Aqui. E quem responde primeiro agora eu eu não sei, sei. Você. Tá. Eliane fale como vocês descreveriam vocês dois daqui a cinco anos daqui a cinco anos isso é, cinco anos eu vou estar com é nós dois ficando velhinhos juntos como sempre Andando nas ruas, hum. de mãos dadas. Oh, muito bom. Márcio, para você, ah. fale é. sobre o tal chamado casamento ideal. Deu falar sobre... Esse tal casamento ideal. Casamento, casamento ideal. É até difícil responder isso, né? Uhum. Não sei se existe casamento ideal, existe... É, o casamento é... recíproco, o casamento que as pessoas se respeitam isso já é suficiente que se respeitem, que se amem. Amem do seu jeito, que se entendam como amados do seu jeito. Então, acho que o casamento ideal é quando existe esse que existe um. O casamento ideal é quando existe um. Sim. Quando existe um, é porque está ideal. Eu acho que tem que ser mais simplório nessa, nessa resposta, porque por mais que eu tenha aqui, não Sim. vai dar muita. muita vai bemelecar. Vai então é melhor Sim. ser um. Se você for um, você é porque você reduziu uma parte, a outra parte seu outra parte, então você é um. É uma parte inteira. Então acho que o ideal é isso, é quando você não vive a sua vida só. Aqui, até que a gente ao longo desses 30 e tantos anos que se vai fazer... 24, 6 meses. 24, 6 meses. Olha aí. A gente... Olha, 6 meses. É. Precisamente, né? Então, nesse, nessa convivência, a gente pode dizer que a gente, nós tivemos aquelas dificuldades que todo casamento tem e terá, mas enfrentando, sem não desistir. Ser resistente, como nós destino que somos. Resistir, resistir, resistir. Brigar, mas aceitar o lado, o momento, a situação. E ser um, dependente Cada vez é uma coisa que eu acho que é, é indissolúvel nessas partes aí, nessas questões. Entendeu? Não tem como ser diferente. E também tem as quatro estações do ano, né? Que nós passamos, apesar que aqui no Nordeste a gente não tem muito essa experiência das quatro, bem precisa, mas a gente sabe que tem períodos de chuvas, alguns períodos Sim. de ventos e dias ensolarados, né? E assim é nosso, é nosso né? Com Vamos certeza. seguir então. Hein? Temos aqui ainda talheres, pratos, eu acho que mas... tem embaixo, deixa eu ver aqui. Não, não tem, tem, acho que tem. Não, tem. não tem. Eu não vi comida aí Nesses pratos O <risos> oh, Márcio mas... Então, eu espero que vocês virem aqui para Pude encher, senão eu ia estragar, né? <risos> e aí? Onde você vai querer agora as próximas cartas? Márcio Aí do prato aí, desse pratinho aí Da vista Então vamos lá Vamos, então, para as perguntas. Quem dessa vez? Márcio ou Eliane? Márcio. Márcio, fale do primeiro encontro de vocês, que a gente está curioso. Ah, ah. encontro em seu encontro de namoro? Não sei. Em que... Você que sabe. Ah, mas aí... Seu primeiro eu, encontro. Eu, eu, eu... Esse nosso primeiro encontro é conhecido todas as pessoas, todas as pessoas que nos conhecem. Ao longo desses 40 anos, eu acho, de, de, de convivência, é, e você, conhece, eu conheço você, Rogério A, desde 84, quando eu me converti. Bem, Rebecca, falando na... assim, eu sei. Então, o nosso primeiro encontro Não, foi. Aí... Foi uma experiência divina, eu posso dizer assim, porque eu tinha passado por um, uma situação de, de, de ruptura, né? Eu tinha, eu tinha acabado meu noivado. Ah, lembra dessa história, Rogério? Eu eu lembro. Não lembro. lembro. Eu eu lembro. Quem não lembra dessa história? E uma uma irmã que morreu há, há 15 dias atrás de Covid, Uau. ela chamou o marido e disse: Leva Márcio para para a igreja, porque acabou o noivado e está triste. Na verdade, eu já era cristão, porém não tinha aquele determinação. E, na verdade, e, e quando eu chego na, na, na, na denominação lá, a primeira pessoa que vem ao meu encontro, a primeira Raquel... Hum, é... É... Corações aí pra sabe. ele, gente! Eu não sei se era a Raquel, ou era a Rebeca, sabe? Aquela Rebeca é que coração? veio lá da sua terra, <risos> escondida, para encontrar com o Isaac, eu acho que era era mais para Rebeca, entendeu? que veio ao meu encontro e me recepcionou da porta da, da, da, da, da, da, da animação. E disse, ah e eu era meio estranho, eu era esquisito, eu tinha um modo de, de viver muito diferente. E ela saiu assim, meio frustrada, porque ela me conhecia e ouvir falar. Hum. E, e ela tinha horrores só eu ouvi o meu nome. Uau. Por incrível que pare... E ele disse, aí ah, você que é fulano, que é o um noivo de fulana Aí deu aquela meia volta tal, e saiu quase que vomitando Esse foi o nosso primeiro encontro Mas ela não conhecia o outro lado né? Ela já conhecia <risos> dentro desse frasco É sujo, maltratado, tampa rompida, entendeu? Enfim, esse foi o nosso primeiro encontro, eu nunca esqueço mas o melhor foi... A minha reação Sim. foi o que eu falei. Sim. Eu falei para alguém que estava próximo de mim Sim. e que comentou, ah, olha aí, agora eu podia namorar com ele. E eu falei assim, nem que ele fosse o último homem da Terra. Ah! E como é que foi essa virada? Agora gerou curiosidade. Eu acho que todo mundo quer saber. Como é que tem essa virada? Porque parece que é de filme. Aquele sentido de filme, que os dois se encontram, o primeiro encontro é aquele recurso, um vai com um lado, é com o outro, ninguém. E daqui a... Mas na nossa história, a nossa história, ela tem, eu disse isso, a nossa história dá, dá um. Por, por quê? A confidente é exatamente... da minha ex-noiva era Eliane. E minha ex-noiva sempre escondeu. É muito sapado, minha gente. Meu, a, a minha noiva sempre escondeu o noivo, porque ela tinha vergonha de mim. E nunca falou bem dele para mim. Sempre falou coisas... Elas são, boas, elas são boas amigas hoje, viu? Somos amigas até hoje. <risos> pois é. Márcio, vou lhe vou, vou, vou, vou, uh, sugerir. Já que você gosta de escrever, você ganhou um prêmio nacional no um livro, que você até me presenteou o seu livro você poderia gastar alguns momentos escrevendo a sua história, registrando essa sua história. era é, mas eu tenho... Eu, eu me aposentei, mas eu não tenho muito tempo. <risos> é. quando não estava tá passando ainda, né? É, eu tenho vontade, sabe? Mas quando eu começo a escrever hoje, aí dá preguiça, né? Eu é. sempre que gostei de escrever. Quando eu era estudante, eu sempre estava em primeiro lugar, né? Igual o Hélio, né? A idade, né? Eu sempre fui aquela pessoa que gostava. Eu sempre desafiava esse, esse limite, escrever com arroz, né? É, quando eu, eu competi com 18 mil professores no Brasil todo, né? Rapaz, eu tirei em quinto lugar. Não, foi em décimo primeiro lugar. Aí, décimo primeiro lugar. Mas concorri com um professor renomado, né? Que tinha tese, tinha... E, eu, eu, minha, e o meu trabalho de duas páginas ganhou. Eu fiquei assim surpreso, rapaz, de ver que eu poderia mesmo fazer isso. Mas tu tem é, é, é, é... Eu, eu, eu poderia fazer isso, mas eu não. Sabe? Eu sempre sou um degrau é e desisto, Ana, que participou ontem aqui do Papo Legal Quiz, ela fazer tá assim: nos próximos encontros nossos, eu vou querer saber mais dessa história. Olha aí, tem público, tá vendo? Para as tuas Sim. histórias aí. Você, é. a... <risos> tem mais história, viu, Ana? Tem mais história, viu? Fique tranquila. E aqui no nosso jantar, quais são as próximas cartas que você vai querer aqui nesse jantar é... preparar eu para esse casal tô... lindo? Onde é que eu estou vendo? É... Essa que apareceu aí agora, próxima da vela. Então vamos lá. Deixa eu só guardar aqui. Esse... A bilhira está entrando aí. Vamos. Essa lá. aí mesmo. Quem responde primeiro... Márcio ou Eliane? Eu? Eliane, o que você gostaria de inventar para tornar o seu casamento melhor? Você agora tem os poderes para criar alguma coisa, o que seria? Eu tenho a espalha, a ponta Eu vou deixar aqui... Andar. Vai passar para ele, fazer ele fazer. passa e passa. É Eu acho que eu acho que que faria nosso casamento ficar melhor. Eu acho que seria como nós chegamos a uma idade já que necessita de, de, de, de mais companhias e nós estamos é, longe da nossa parentela, vamos dizer assim, e talvez encurtasse as distâncias dos nossos filhos e netos. Nosso casamento seria é melhor porque a gente tem saudade, tem vontade dessa convivência com os filhos e netos. Eu acho que é até um, não sei se é um defeito, não sei, essa experiência não tem, mas a gente, a gente sente um vazio porque a gente está ficando velho Sim, é e verdade. e nós estamos... Estamos na ladeira, né, na verdade, né? E a gente precisa dessa convivência. Então, acho que é uma das propostas para o futuro, para o nosso casamento, para não cair nessa saudade <risos> é, para para não ficar nesse desse... só, <risos> só mudar. É né? a gente mudar as distâncias. Apesar de é que hoje, verdade. com essa pandemia, a gente percebeu que as distâncias tornaram mais, mais curtas. Sim. Com a tecnologia, que está própria assim, até tá com os irmãos, com a família, enfim. E com todas as situações que você não vai comentar aqui agora. Concordo com ele. Olha aí, Precisamos é eu... ter Precisamos ficar mais pra desfrutar mais dos netos, principalmente, né? Quem disse que não vai dar? É, Gabi, Gabi já botou Mas a sugestão, é já vi alguém dizendo que não vá, vai ficar distante. já é. fala assim, e eu fico como? A concorrência está aumentando aí. Na verdade, a gente veio para uma cidade, a gente aí conquistou muitos irmãos, assim, tem aqui uma formação de um grupo de irmãos que Comum com essas palavras Adotamos muitos filhos Você sabe, né? Aí tem muitas pessoas que, como se fossem filhos nossos E a gente, gente tem cara. até é... Mas você, você não fez. Você já é, já é de outro nível já foi de Vitória né? Mas Ficou é outros filhos Mas é você é um dois. Eu aqui de entendeu? Uhum. Então a gente assim Mesmo aqui na cidade A gente tem esse laço Mas não são os filhos do ventre Né? Mas a gente precisa, é, mesmo assim, encurtar a distância. Claro, não tenha dúvida. dúvida. É, é... Eu gostei dessa, dessa frase, encurtar a distância. É... Coraçõezinhos aí para ele, gente. Coloque coraçõezinhos. Mas... Não, foi para Márcio, né? Márcio que respondeu. Você para a Eliane, então, agora. Eliane, descreva uma esposa ideal. Uma esposa ideal. É, descreva. É, eu, eu acho que uma esposa ideal é aquela que tem uma cumplicidade genuína com o esposo. E é uma com, com o esposo é, que está sempre juntos, é, buscando, principalmente uma esposa cristã, que está sempre buscando o Senhor acima de tudo. Colocando o Senhor sempre à frente de, do casamento. Quando a gente coloca o Senhor à frente do casamento, o nosso casamento, ele é ideal. Ok. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos então para mais uma rodada. Aqui temos talheres. Dá para ver? Deixa eu melhorar aqui. Só um instante. Agora melhorou. Talheres temos aqui debaixo. Talheres e temos aqui nas elas. Os castiçais. É do sal então, Vamos lá. Agora é o Márcio. Querido Márcio, descreva um dia de um casal feliz. Feliz. É um dia de um casal feliz. É difícil, Rogélia, dois um dia de um casal feliz, é porque a felicidade ela não você, tem... Para você, o que é um dia feliz para vocês dois juntos? É, é sexta-feira à noite. Certo. Já começa já a começa, ser a noite, já começa... Porque é aquela questão, sai da escravidão do trabalho, parece, uhum. eu tenho uma sensação na minha cabeça... Eu vou ficar sábado em casa com a família, com a mulher, entendeu? Vou não morar mais, vou estar junto, vou fazer com ele aqui doméstica, vou arrumar alguma coisa, vou acordar mais tarde. Então, nesse aspecto, eu acho que eu, eu me sinto feliz. feliz nesse momento, entendeu? Uhum. Aí eu acho que é um, é um, é um estágio. Agora, momento de trazer é diferente, né? Você perguntou isso, perguntou um momento feliz. É <risos> Copi! Calma. Muita calma nessa hora. Opa, caiu. caiu a conexão, voltou. Gente, Eliane, pra... eu queria fazer esse pergunta para Eliane também. Para você, o que é o um dia assim, feliz para vocês juntos? Esse dia feliz, como é que se descreveria? É aquele dia que a gente tira para é, fazer algo diferente dentro de casa mesmo. Então. É tipo assim, vamos fazer uma arrumação de uma troca de um móvel do lugar. Então começa aquela troca de ideias, aqui fica bom, aqui não. E vamos arrumar guarda-roupas. Então isso para mim tá junto, fazendo algo junto uhum. para mim é um dia feliz. É como se é aquela coisa que não é quando termina, sabe, Rogério? Sim. Mas é a um felicidade para gente aqui que eu entendi é quando você está promovendo ou está produzindo aquela, aquela, aquela mudança, aquela coisa. Então, nesse momento, né, é, é o prazer em fazer aqui Não é quando atinge, a, a, quando culmina, entendeu? Não é, não é isso. É, é o prazer de estar junto, os juntos, os dois juntos ali. Executando alguma coisa. É. Eu como isso, sempre exatamente. aqui atirando, Eu aqui, como sempre, colocando queda, é. arrumar... Cada casal é diferente, Rubinho. Cada casal tem seu estilo e tem sua maneira de curtir a presença um do outro. E o interessante do Papo Legal isso é isso, que ele gera milhões de respostas de experiências diferentes e faz a gente descobrir coisas, resgatar bons boas memórias e construir pensamentos para o futuro também juntos. Ah, Eliane, em uma frase, casamento é... Casamento é caminhar lado a lado. Uau! Corações aí para Eliane, gente. E anota essa frase. Casamento é andar lado a lado. Nem à frente e nem atrás, mas lado a lado. Mas, mas quer completar essa frase? Não, é isso Não. mesmo. É. Ok. Só, Pode, só então? complemento, é só. É fácil isso, já disse, é isso mesmo. Ok. Vamos então, temos ainda as duas rodadas. Essa, as colheres, ou aqui? Qual é o local? Está tão escuro aí que eu estou vendo essa mesa. As colheres. Aí, aí, essa aí, essa aí, Esse pronto, aqui. está ótimo. Vamos aí. lá, essa aqui para Eliane. Eliane, é bem parecido com a outra pergunta que eu fiz, no entanto, agora em vez de ser esposa, vai ser esposo. Descreva um esposo ideal. Esposo ideal. Esposo. É isso. o meu esposo, que cuida. E... Márcio, beija, Márcio. Que beija. Cuida, com coração. amor, sempre. Gente, qual é Tem que abraçar e beijar, Márcio. Ah! É. <risos> Muito bem, minha gente. Ela não titubeou, ela não pensou duas vezes. Ela simplesmente declarou: é meu marido. Gente, sensacional. Isso foi um Uau! E bem feito. Saudades aqui. Estou falando aqui, Rogério. Quanto tempo é bom ver, também bom ver vocês, Maria, Oliveira. É, Márcio. Oi não. O que com o Márcio? Talvez <risos> agora. Foi. Márcio. Foi bom. Estou emocionado. Foi. É muita emoção, gente. Muita emoção. Que maravilha. Em uma frase, ela é maravilhosa! É, é, é. É isso. É isso. Olha o amor lá, gente. Nós colocando corações aí, incentivando o amor com corações. Vamos então para a última rodada agora das cartas, que estão aqui nas talheres. E vamos, então, para as perguntas. Quem responde? Sei eu ser eu, vá. Márcio. Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? Lembrados... É, pelos pais que fomos. Não só para os nossos filhos. Mas filhos. Os mas para todos os filhos. Uau! Que legal. Eliane, para você agora. O que vocês gostariam de fazer em 20 anos? Em 20? Daqui a 20? Daqui a 20 anos? Daqui a 20? Daqui a 20. Daqui a 20... Daqui a 20. A... Daqui a 20 anos eu quero estar é, vamos, eu quase repetindo. Quê? Quase repetir <risos> a minha resposta anterior. Eu Sim. quero estar Como velhinha, junto com ele, velhinho também, um cuidando do outro. Hum. E com saúde. <risos> Muito bem, que maravilha. A Zé está conosco aqui. Lembro sim, Zéza, de você. Que coisa tão boa ver você aí. Que maravilha. Que maravilha mesmo. Marceliane, que últimas palavras vocês querem dar para nós encerrarmos esse papo legal para as outras pessoas que vão ver esse vídeo, que vai ficar disponível no canal do YouTube, Rogério Paiva 5? Que mensagem vocês gostariam de dar para as pessoas que vão assistir esse vídeo e para as pessoas que estão assistindo agora, esse vídeo. É, nós que somos casados e os que estão com esse tempo todo, outros que estão com mais, acho que a Ana está com mais tempo, vai tem outras pessoas que estão no grupo aí, vendo, tem menos tempo, outros que vão entrar aí, talvez, são novinhos aí, na vida de casamento. A mensagem que a gente dá é que sejam, como eu falei no início, resistentes, e ao mesmo tempo, resilientes, saibam sair de toda situação que adversa que o casal se submete e vai se submeter. Casamento é uma coisa que não foi, não foi o homem que inventou, não foi o inimigo que inventou, sim Deus. Então, tanto o homem danificado é, ele tende a fazer com que as, o casamento seja modificado, seja... É, envelhecido, envelheça. Então, o segredo do casamento, o segredo para ter uma boa vida, a dois, é a vida um. Não é a vida dois, é uma vida um. E um com o Senhor. O Senhor possa estar junto, possa, possa governar em toda situação. Você tem que estar sempre dependente do Senhor. Ah, mas eu hoje eu estou frio. Mas depende do Senhor, mesmo você frio, mesmo você triste, mesmo você é, afastado, longe isolado de, de, dos seus, junto com, com o senhor. Pensa aí, senhor, eu, tô, eu sei que eu sou troncho, mas o senhor cuide de mim, me não deixa que eu vá para esse caminho que o senhor possa nos, nos guiar. Então, a situação é essa, é ser resistente em toda situação e esperar que um dia de treva, um dia, amanhã, que é o amanhã seguinte, esperando uma vorada radiosa, brilhosa com o senhor, que é a amanhã seguinte, que é como todo casamento. Ruim hoje, amanhã melhora. Pandemia é um jeito. Hoje está ruim, é melhor. Casamento é uma experiência de 10, de 20, 30, 50 anos e o Senhor permitir, enquanto estiveram um vivos. Então é a situação. Não, não deixar cair situações, mas só dependente do Senhor. Eliane. Então, é, para os casais, né? E principalmente os recém-casados, é, que existem três coisas que não pode faltar no casamento. É o amor, é o respeito e a cumplicidade. Essas três coisas juntas, elas fortalecem o casamento. E a busca ao Senhor. Está né? sempre buscando é, o Senhor para que o Senhor possa é, sustentar o casamento. E como o Márcio já falou, é, casamento tem suas e foi falado no início. Tem as quatro estações. Sim. E nós temos. Precisamos ser sábios e saber passar pelas quatro estações no casamento. E no final, vai prevalecer a melhor estação, que é a união e o amor. É a melhor estação do casamento. Né? Então, é, é isso que eu posso deixar para os casais e os recém-casados e aqueles que estão pretendendo. Casar, casar, porque casamento é maravilhoso, é algo muito bom e que nos faz muito bem. Faz bem em todos os sentidos para o casal. É verdade. Gente, são conselhos e palavras de duas pessoas que estão com mais de três décadas juntos e têm passado diversas experiências. E isso serve de inspiração para nós, mais jovens, para continuarmos insistindo nesse nessa criação que Deus fez, que foi marido e esposa, a união do casal, casamento, que é uma benção de Deus. E muito queremos agradecer muito a presença de vocês, de Márcio e de Eliana, a contribuição que vocês deram. Quero também aproveitar para agradecer a participação e a presença de todos que estiveram conosco aqui essa noite, participando do Papo Legal. Ah, vocês estão vendo aqui tá. na tela, na minha descrição, tem um cupom. Esse cupom, ele vai estar válido vai até as 10 horas de hoje à noite para quem adquiriu o Papo Legal. O link do Papo Legal está lá na bio, na minha bio. E... Tá? Então é só ir lá e usar esse cupom aí, com essa palavrinha aí que tem aí, quatro letrinhas, quatro letrinhas, e você vai ter... Um desconto especial para você. Lembrando que é só válido até as 10 horas da noite de hoje. Marcia e Liana, foi muito bom participar com vocês. Os outros também colocaram seus comentários aí. Foi muito sensacional. Vamos fechar com muitos coraçõezinhos aí para Márcia Eliana, agradecendo a presença deles aqui conosco. Você quer falar alguma coisa, Eliane? Você falar? Nós agradecemos o convite que você nos fez. e Foi muito bom poder compartilhar com todos vocês, a nossa experiência. Uhum. Muito obrigado mesmo. me sinto muito honrado com vocês, eu tenho muito carinho e vocês são como pais para mim. Temos uma longa história juntos, vamos continuar tendo. Abraço. Com certeza. Um abraço. Boa Sim. noite a todos, valeu. Tchau, tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau, um abraço a todos valeu gente muito muito obrigado pela participação de vocês um grande abraço esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram e também no canal do YouTube com Pai para caso vocês queiram rever esse vídeo ou mandar para outras pessoas tá bom um abraço tchau tchau valeu fui